Mano, eu tô passo a passo na minha caminhada Tentando no meu traço, alcança minha jornada Difícil, vou pensando, cada vez que eu improviso Eu tô liso, tentando fazer meu verso de rima improvisado Eu vivo assim, livre, traçando meu caminho Eu tô junto com a firma, mano, eu não tô sozinho E cada vez que eu sento pensando me escrever hit Convoco do art Coach, chamo o Mo, aciono o feat Pra gente jogar direto, pensando em explodir Devagar, que eu não soube vivo de fazer free Mas mesmo assim, na minha vez, corre rap sangue Por isso que toda quarta. Eu tô na batalha do tanque pra poder ver a geração crescendo e evoluindo Meu flow sempre fluindo e escorrendo pra tua mente Tu sabe, caralho, pensando onde tava esse cara mandando uma rima que é tão inteligente A consequência do nosso traço, do nosso compasso Parceiro, eu deixo um abraço, cabaço, eu largo o aço sem espaço E mesmo assim eu penso, parceiro, esse é o relento, tá intenso Mas eu marco passo a passo, marca passo, o coração marcando cada pulsação Devagar eu vou botando toda a minha criação Quem gosta, estende a mão, eu tô fazendo uma magia, joga rima dentro do meu caldeirão. Neguinho sem noção, mas eu faço minha parte. Tô melhor que Dumbledore na escola lá de Hogwarts tô fazendo uma magia, convocando meu futuro. Tá ligado que é foda, mas eu vejo um canto escuro, eu só procuro. Dizendo, neguinho, não pode, dizendo neguinho não pode Então joga música no iPod, pra ouvir, fake, sai, fake, afirma, tá na casa, tá ligado? Vizinhança, é vizinhança, arma vinha. Toda vez que escuta em brasa, quem não gosta de vaza E parte do meu bonde, tá ligado? Que é foda, quem não tenta não se esconde. Se fica o bicho, tag se. Correu, bicho come, tá colando na tua mente mais forte que Super bonde. Não para, não erra, parceiro, essa é minha guerra Caralho, mandando free vai tremer tuas pernas Agora você sabe, minha proposta se encerra Assim como eu já vi um dia, eu vou voltar pra terra Devagar, como se fosse uma ponta, back queimado Moleque parado, olhando com os olhos, esbugalhado Mesmo assim, o meu pulmão nunca vai ficar cansado Porque eu achei o que eu procuro, o que eu tinha procurado Porra, firma